E aí pessoal, vou falar aqui sobre Abu Simba ou essas estátuas gigantescas no meio da rocha é, Como você faz para chegar lá? Bom, você vem de 30, é, a cidade se chama é, Aswan, tá? fica bem no sul do Egito E de lá de Aswan, você tem que pegar um passeio que é cerca de 3 horas, ele sai às 4 da manhã porque vai em comboio, porque fica perto da fronteira com o Sudão, então é muito perigoso. Então a polícia é, escolta todos os turistas que estão indo naquele dia, tá? E aí tu chega nessa, nesse lugar maravilhoso, assim com essas rochas esculpidas, né? É, esses seres gigantescos aí. E lá dentro também é muito lindo, não pude filmar lá dentro, tá? porque tem que pagar uma taxa extra. E, e a entrada nesse lugar é muito barata, assim, é tipo, sei lá. uns... Nem 50 reais, 30 reais, né? e dá pra ver ali, ó, que é cheio de hieróglifos, sabe? É, eu dei uma filmadinha agora que eu lembrei, e é muito lindo, assim, é cheio de cavernas. E esse local, na verdade, foi relocado essa montanha toda, porque eles fizeram uma barragem no Rio Nilo e ela ia ficar naufragada, inundada, então eles, eles pegaram, recortaram as rochas, é, tipo construir essa montanha, é e aí eles recolocaram no lugar assim a é, cerca de 300 metros acima da, da onde acima do nível né das águas onde estava e cima onde está o Reunilo ó, ele essa é a parte que foi alagada onde era antigamente e ali onde foi relocado ó. então tem esse grande templo aí do Ramsés II né que foi o maior conquistador do Egito e do lado ele construiu para a mulher dele ali, ó é, também tem várias estátuas maneiras, olha só que legal, que lugar exótico e, e vale muito a pena. Eu fui de trem, o trem é muito barato, pega ali em, no Cairo, tu paga tipo 60 reais e tu viaja 12 horas de um trem é classe é, Tu pega o, o, o a, a, Melhor que First Class, né, primeira classe, tu pode comprar pela internet. Esse, esse ingresso ali do, do trem é mais fácil, tá? só se cadastra no, no trem. É, se chama é, Egyptian Highways. Tá, e aí tu consegue pagar com cartão E vale muito a pena pessoal Olha só tem um, um lagartinho é, Vale a pena tu viajar Tudo isso só pra conhecer esse lugar Que se chama Abu Simba ouça. É um lugar mais Um dos mais exóticos que tu vai encontrar Em toda a terra E esses seres gigantescos assim, Esculpidos na rocha De noite rola um, é, um festival de luzes assim, Mas eu não, não fiquei pra isso Porque né, eu preferi voltar E... Sério pessoal, vale muito a pena, aí, ó. essa é uma visão do todo, ó. essa montanha aí que foi na verdade feita, é, refeita e colocada esses, esses, essas estátuas, né? onde, onde elas estavam, tá, tá ali embaixo dessas águas, né? que foi uma barragem feita no Rio, Rio e Bom pessoal, essa é a minha dica, aí, ó. esse é um pouco da viagem, e se inscreva no canal, e qualquer dúvida nos comentários, eu vou tentar ajudar vocês a tirar essas dúvidas e essas paisagens, então, então forte abraço aí, valeu galera, até mais.